Isso é histórico. É, é, é, isso é, é histórico. Você é é, é, é. tá bonito como você! É, é, é. Isso é o um encontro nacional dos demitidos. Eu amei essa foto, eu não lembro. Se eu tivesse a menor noção que eu ia ficar um ano desempregado, eu acho que eu tinha pirado. É, porque nós sem emprego. Então a gente teve que ser combativo. 110 caras foram demitidos de um, de um mesmo banco e a categoria a nível nacional sustentou esses caras durante um ano. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. O Collor veio, vou acabar com os Marajás, mas os Marajás eram nós, funcionários públicos, culpados por tudo que acontece de desgraça nesse país. A gente está num momento da Caixa hoje que não tem tempo de se perguntar se seu colega tá bem, se ele tá passando por algum problema. E aí fica individualista. Mas será que vai dar tempo da gente poder se unir e fazer reverter? Ou vai ser um susto que aí já era? Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém.